E ligaram as impressoras de dinheiro, pessoal. Bitcoin subindo aqui agora, nesse momento, com DXY despencando. Vou comentar para vocês aqui agora o que eu estou de olho nesse momento. Então, vamos dar uma olhada. Domingo à noite, que são 10h30 da noite, vou fazer um update para vocês, porque amanhã só vou conseguir fazer à tarde, já aviso aqui, de antemão. Então, vamos dar uma olhada. Bitcoin subindo aqui, cara. Isso impressionante. O que está que levando o Bitcoin a subir aqui? Alguns motivos, né? E essa subida, na minha opinião, parece para mim que ela não é muito sustentável, não. Vou comentar para vocês também aqui por que eu acho isso. Mas basicamente é que o Banco Central Americano tá é, fazendo uma intervenção aqui e voltando, né? Basicamente vai, vai fazer o resgate dos, dos bancos aqui, do, do SVB, no caso, né? Uh, com, obviamente, mais impressão de dinheiro, né? Então, está aqui uh, o comunicado do, do Banco Central Americano, eu coloquei, inclusive, no canal de alertas aqui do, do Telegram, avisando sobre isso, tá? Então, isso aqui vai vir através, obviamente, de mais impressão de dinheiro, pessoal. Isso aqui, no momento, não vai dar mais certo, né? E com isso, aqui a gente está vendo o índice do dólar despencando, Vamos ver se consigo puxar o gráfico de vocês aqui, que simplesmente caiu bastante nesses últimos dias aqui, né? Porque, basicamente, quando a gente tem uma, uma impressão de dinheiro aí, é uma... É uma um quantitative easing né o Banco Central vai, vai ter que realmente tirar o dinheiro da onde né vai ser de impressão então isso aqui é, deixa o dólar mais fraco aqui né teve essa correção com isso o Bitcoin teve esse pump aqui essa subida estamos buscando umas regiões importantes vou comentar para vocês Qual que é o ponto aqui mais uh, importante que eu tô de olho para o Bitcoin é aqui agora que eu estou de olho mas na minha opinião aqui isso é, é bastante é, interessante ver isso que é acontecendo né o, bit, o... O Banco Central simplesmente informando aqui que vai imprimir mais dinheiro, vai resgatar os bancos e o Bitcoin subindo. Isso é bem interessante mesmo de ver isso acontecer. A gente viu também aqui, uh, quem está acompanhando os indicadores do High Block, né? Eu estava acompanhando esse final de semana e não pude fazer vídeo, pessoal. Final de semana o computador estava completamente aqui uh, com problemas, tá? Eu não consegui gravar vídeo aqui, infelizmente. <coughs> E agora aqui, esses jogadores de Highblock estavam com um pool de criação bastante forte aqui acima, né, com uma variação grande do Open Interest. Com certeza muitos shorts estão sendo, uh, sendo aqui dizimados aqui nesse momento. A é Bitcoin, inclusive algumas corretoras vão buscar aqui a casa dos 22.800 dólares, aqui no caso da BitMEX. Estou tá? acompanhando isso aqui também. Então, muito short sendo liquidado nesse momento, acompanhando aqui no, no, no TRDR também, muita compra, mercado e também liquidações aqui dos shorts. Só que o Open Interest não subiu tanto assim né, com essa subida, pessoal. Então, para mim, eu não estou botando muita fé aqui nesse movimento do Bitcoin. Tá? Acho que isso aqui para mim é realmente uma. tá parecendo com muita cara aqui de um, de um short squeeze, pelo menos, aí, com muita liquidação e. e, e... E, venda, e compra mercado, eu acho que isso aqui não vai estar tá muito uh, sustentável, não, né? Mas qual vai ser o ponto importante de acompanhar aqui agora? Vai ser então essa região de Fibonacci aqui agora para o Bitcoin, né? Seria desse topo aqui dos 25.200, 300 dólares até esse fundo, região de Fibonacci que o Bitcoin tem que ficar acima aqui, a região dos 22.900 dólares, né? Conseguindo ficar acima dessa região aqui, o Bitcoin realmente vai estar tá, conseguindo formar candles é importantes. Aqui vai ser bem interessante aqui para o Bitcoin, na é minha opinião, tá? A gente pode sim reverter. Essa essa queda aqui, né? Então vamos ficar de olho aqui agora. Se a gente não conseguir, se o Bitcoin não tiver força para buscar essa região ficar acima dos 23 mil dólares, aqui na minha opinião, a gente pode fazer sim o um Death Cat Bounce desse movimento aqui, voltar e perder esse fundo, tá bom? Então fique de olho aqui na região dos 23.900. Se a gente não conseguir ter forças, a gente pode então fazer um fundo mais baixo do Bitcoin. Tá, esse é o cenário que eu estou mais acreditando nesse momento, tá, pessoal, mas eu não estou com operação aqui ab aberta e vou esperar que agora o, o, o CPI que vai sair na próxima semana, tá? a gente vai ter um CPI saindo aqui, ó uh, vai ser uh, na, deixa eu ver que vai ser dia ter terça-feira, o CPI vai sair, uh, a minha expectativa é ver o CPI na verdade dando uma piorada, tá então vamos ter que ver como, vai, como vai ser, o mercado vai se comportar, mas vai ser um dia que vai ter bastante volatilidade com certeza aqui uh, para o Bitcoin e sp 500, tá então o SP500 ainda Uh, vai, vamos ver como vai ser a abertura na segunda-feira acho que vai ser importante acompanhar também né? a gente está aqui numa, numa região uh, que ela perdeu aquele suporte né, na minha opinião né? então tem que ver como vai ser aqui agora a abertura na segunda-feira para ter uma, uma noção melhor do que, que, tá, que pode acontecer em relação ao Bitcoin aqui agora eu estou acompanhando aqui também que o Bitcoin aqui no gráfico diário, no RSI inclusive deixa eu puxar se consigo mostrar para vocês aqui agora, eu estava vendo isso no gráfico do RSI, não foi nesse gráfico aqui, foi no index, se não me engano, uhum. tinha uma análise aqui feito do, do Bitcoin. Peço desculpas para vocês, mas eu estava realmente aqui com, com, com problemas do computador e realmente não consegui fazer aqui, montar tudo. Mas é o Bitcoin, ele está ele numa região que agora é de resistência do RSI no diário, é isso que eu queria mostrar aqui, tá? Deixa eu puxar aqui então aqui o meu gráfico, o gráfico original da, da, da Binance. Então o Bitcoin que agora, ele está testando uma região de resistência aqui do RSI, então, né? Se ele acabou... Essa linha de tendência aqui agora, né? Estamos testando essa região aqui, tá? Então, vamos ter que ver como vai ser se o Bitcoin vai ter forças para conseguir romper essa região do RC, que agora também é a região de 618, que está na região dos 22.900 dólares, né? O Bitcoin também, inclusive, fazendo aqui uh, né, preços diferentes, diferentes corretora, está bem maluco o mercado mesmo, tá, caras? E com isso, com esse resgate aqui também do, do, do SVB, é importante é, frisar aqui que ah, o SDC praticamente vai se recuperar, tá? Então, eu não vi como é que está o SDC aqui agora. Vou puxar aqui, aqui o Coingueco, eu gosto de ver o Coingueco aqui, o SDC. Praticamente, voltou a um dólar, tá, pessoal? Então, basicamente, o SDC está recuperado aí. A minha recomendação, se você tem muito dinheiro em uma stablecoin específica, tente agora aproveitar esse momento que o SDC está voltando para a paridade de um dólar e diversificar em algumas stablecoins, se você quiser aí, tá? Não deixar tudo em uma stablecoin stable apenas, tá? Porque muitas pessoas acreditam que, que o SDC, ela por ser uma uh, regulada nos Estados Unidos, passar mais confiança. Tem outros problemas do SEC também, que eu não vou entrar aqui em detalhe nesse vídeo, mas eu acho que vale a pena assim, você diluir aí o seu risco em algumas uh, stablecoins, o que eu acho que interessante seria então o SEC, o STT e talvez BUSD, tá? Apesar de não ser muito fã da BUSD, tá bom? Então, eu acho que é uma estratégia interessante você fazer aí também, é, diferenciar o máximo possível para você... É, não ficar tão exposto a uma stablecoin e não esquecer que a importância do Bitcoin tá pessoal apesar de estar em tendência de baixa aqui do Bitcoin é, se você quiser garantir dinheiro mesmo que nenhum governo vai poder tirar de você é o Bitcoin a melhor forma que você pode fazer para boter guardar dinheiro aí na minha opinião por longo prazo tá então não se preocupe com a volatilidade do Bitcoin aí no curto prazo eu acho que uh, eu acho que isso é uma coisa que que você pode pagar um preço muito alto aí né? de querer tentar buscar um fundo do Bitcoin, comprar na região mais barata, sendo que você está, na verdade, guardando o dinheiro aí para o longo prazo. Acredito que o Bitcoin vai ser uma, uma, uma, uma, é uma forte maneira de você se proteger aí. Como a gente viu que agora, mais impressão de dinheiro, o Bitcoin voltou a subir. Tá? Então, é um, é, um, é um ponto importante para você... É, prestar atenção avisando aí que na terça-feira vou começar a fazer aqui as sessões de live trade no canal tá bom então vou deixar o link aqui também abaixo uh, para você participar é, não deixe de participar terça-feira às 10 da manhã vou fazer live trade no canal a gente vai olhar uh, analisar oportunidades aqui principalmente nas altcoins tá galera e também a gente vai mostrar para vocês aqui algumas estratégias que eu, que eu uso aqui para poder é, Ganhar dinheiro aqui, independente se o Bitcoin subir ou então cair de preço. Tá? Vou mostrar para vocês exatamente como eu ando fazendo aqui agora, que tem funcionado bastante, tá bom? Então, no mais é isso. Na, amanhã, segunda-feira, eu devo voltar a fazer updates aqui para o então, Bitcoin e a gente se vê lá. Um abraço e até amanhã.